Após ficar 10 anos sem julgamento na Justiça Comum, a família de um trabalhador morto por uma descarga elétrica em 2006, conseguiu na Justiça do Trabalho a condenação das empresas envolvidas no acidente. A decisão foi proferida pela 1 Vara do Trabalho de Cuiabá, que determinou que a viúva e os filhos receberão cada um 100 mil reais de reparação, além de dois terços do rendimento do trabalhador a título de dano material. Os recursos da condenação de uma ação civil pública ajuizada na vara de Barra do Garças têm beneficiado 11 municípios da região leste de Mato Grosso. O processo foi movido contra o frigorífico JBS por uma série de descumprimentos à legislação trabalhista e resultou na condenação de um milhão de reais. O dinheiro foi usado para a aquisição de um aparelho de ultrassom, custeio de despesa de pacientes com câncer e obras no Poço da Polícia Rodoviária Federal na BR-070. Outras ações devem ser realizadas, já que restam ainda cerca de R$ 600 mil reais para investimentos em projetos e ações sociais. A Justiça do Trabalho está realizando a Pesquisa Anual de Satisfação sobre Serviços Prestados à Sociedade. O levantamento está disponível nas Unidades de Atendimento do Complexo Sede, em Cuiabá, e nos Balcões das Varas do Interior do Estado. Para os advogados, a pesquisa é online, encaminhada por meio de link cadastrado no sistema de processo judicial eletrônico. A consulta estará disponível até o dia 22 de setembro.